A sequência 1 A2, A3, A20 é uma progressão aritmética de 20 termos, na qual A8 mais A9 é igual a 5 mais A3 mais 1,89. A diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão nessa ordem é igual a. Ai, meu Deus! O problema é de quê? PA. Por quê? Está escrito ali que é uma PA. Show de bola? Progressão aritmética. Então, já interpretei. Beleza? Primeiro eu vou sublinhar, depois eu volto. É uma A técnica R diz o que para a gente, a técnica R? Técnica R diz para a gente o quê? Cara, ali está falando de termo, então vamos trabalhar de termo. Trabalhar com a ideia do termo. Show de bola? Eu vou separar isso aqui, as informações. A8 mais A9 é igual a 5 mais A3... Mais um 8, Beleza? Pura? Aí ele pede a diferença do último e o primeiro. Como eu tenho 20 termos, o último é o A20. Então, ele está pedindo, na real, o A20 menos o A1. E eu já vou te dar um grande bizu. Ele está pedindo o A20 menos o A1. Galera, eu posso representar a diferença de dois termos de uma PA em cima da razão. Como? Não entendi. Olha só, escuta o que eu vou falar. Você pode representar a diferença de dois termos de uma PA em função da razão. Você quer a diferença do vigésimo para o primeiro. Isso vão ser 19 razões. Tá bom? Por quê? O que é a PA? Você vai estar sempre aumentando a mesma coisa. Então, quando você pega o vigésimo menos o primeiro, é só pegar as diferença dos termos, 19 razões, incluir as razões. Então, o problema está pedindo na real... 19 razões. Show de bola? Você tem que achar isso. Ou seja, se você encontrar a razão, você encontra a resolução para o problema. Beleza? Se você encontrar a razão, você encontra a resolução para o problema. tá Se fosse, por exemplo, ah, o A18 menos o A1, como iria ficar? 17 razões. E assim, você está ganhando tempo na hora da prova. Beleza? Deixa eu sair daqui. Vamos lá, então. Ai, meu Deus, Renato, o que, é que eu tenho que fazer? Galera, abre isso daqui tudo em função de A1 e razão. Como é que é o A8, galera? O A8 é o A1 mais sete razões. Lembra que existe uma fórmula e tudo mais? Mas olha só, o método MPP eu te ensino sem a fórmula. Faço você entender a razão, a fórmula. Quem é o A2? É o A1 mais uma razão. Quem é o A3? Sempre é o A1 mais duas razões. Por quê? O A3 é o A1, mais duas razões. Quem é o A4? O A1 mais três razões. Esse aqui é sempre um a menos do termo que eu quero na razão. Quem vai ser o A5, galera? O A1 mais quatro razões. E assim por diante. Por isso que o A8, ele é o A1 mais sete razões. Beleza? Vou dando essas pinceladinhas, porque aqui é uma aula de questões, né? Mas Agora, quem é o A9? É o A1 mais oito razões. Igual. Quem é o A5? A1 mais quatro razões. Quem é o A3? A1 mais duas razões. Mais um oito nove, isso. Show de bola. Mais um oito nove. Você, ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Meu Deus. Olha para cá. A1 mais dois É Você, meu Deus... Como é que eu vou fazer isso, Renato? Ó, todo mundo que tem A1 de um lado e o que não tem do outro. Tá bom? Vou bem devagar para você entender. Ó, A1, vou botar aqui, ó. Vou deixar aqui. A1 mais 7R, mais A1 mais 8R. Ó, todo mundo que tem A1 e razão, tudo que é letra de um lado. Ó, esse cara aqui, ó, A1 mais 4R, vai vir para cá, menos A1, menos 4R. Esse cara aqui, a 1 mais 2r, vai vir para cá. Menos a 1, menos 2r. Isso tudo igual a 189. Show de bola? Ó, A 1 menos a 1 dá 0. A 1 menos a 1 dá 0. Show de bola? Aí você vai somar 7 mais 8 dá 15. Ó, 7 mais 8, 15. Menos 4, 11. Menos 2, 9. Então isso daqui vão dar 9 razões igual. A 189. Olha que lindo. 9 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 189. Opa, calma aí que ficou feio. Então fica 189 divididos por 9. Qual, o número, qual, qual a razão, galera? A razão é 21. Show de bola? Esse é o valor da razão. Agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que achar a resposta: são 19 razões. Então isso vai ficar 19 vezes 21. Quanto dá 19 vezes 21, família? 19 vezes 21, família? Isso daí vai dar 399. Qual é o gabarito aí, gente boa? 399, gabarito, letra E. Marco V da vitória, letra E. Esse é o UAD, 20 menos A1. Show do milhão, né? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística?